Alô, alô, você de casa, 6 horas em ponto, muito bom dia, o balanço geral começa com as imagens do cerco policial. Há um ladrão metido ao Homem-Aranha, sim, ele ficava pulando de telhado em telhado para poder escapar dos policiais. Pensa num trabalho danado que esse homem deu para os policiais, gente, mas ele acabou preso, não teve jeito. O mais surpreendente é o que ele roubou, ha, já já eu te conto, fique aí meu povo. Nesta terça, 10h45 da noite, estreia a Fazenda 10. Alô, alô, você de casa, 6 horas mais 7 minutos, estamos de volta com a história do ladrão Homem-Aranha, que deu uma canseira danada nos policiais. Bom dia, Marcela Varasquim, mas por que esse cidadão foi preso? Peruca, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava simplesmente furtando os varais da vizinhança. Esse homem é conhecido como Lua, nessa comunidade na zona norte de São Paulo, estava pulando de telhado em telhado para furtar os varais. E deu um maior trabalhão para os policiais, viu? O helicóptero Águia chegou a sobrevoar bem baixinho para tentar capturar esse homem. E mesmo assim, ele não se intimidava. Ele parecia também não se importar com as armas que os agentes apontavam para ele. Peruca demorou muito para ele ser capturado. Olha, atenção, gira comigo, um corpo foi encontrado numa geladeira. De uma casa aqui de São Paulo. Só foi achado o corpo, gente, porque a luz acabou na região e gerou um mau cheiro. Isso chamou atenção. Mas de quem é o corpo? Já, já eu te conto detalhes. E ainda, homem armado com facão, ameaça frequentadores de uma casa noturna. A polícia chega, parte pra cima, tem confronto, tem, terminou em morte. Eu já, já te conto todos os detalhes depois do intervalo, meu povo. Hoje, 8h55 da noite. Jesus alô alô você de casa 6 horas mais 15 minutos me dá imagem atenção para essa história porque a polícia investiga esse caso o caso aí tá a pergunta atenção você de São Paulo fique comigo 3 segundos para vinheta e a gente segue com notícia para você Alô, alô, você do Brasil, esse é o nosso Balanço Geral Manhã. Muito obrigado pelo carinho dessa audiência. Fique com a gente porque a notícia não para atenção. A polícia prende o suspeito de gravar um tiroteio. Ele também seria um dos integrantes desta quadrilha. O vídeo circulou nas redes sociais, o que chamou a atenção da polícia, veja. Você do Brasil, você fica agora com a programação local do seu estado. Eu sigo para o estado de São Paulo. Quer rever as reportagens? Acesse Play Plus. Fechou? Forte abraço, roda a vinheta.